Num vídeo que falei sobre demissexualidade, tive esse comentário que falou que não entendeu e que, ao seu ponto de vista, todos os relacionamentos só funcionam quando criam um vínculo forte. Existe outra forma? Então, a grande diferença aqui é que falar em demissexualidade não é falar sobre estabelecer um relacionamento É sobre sentir atração sexual a Atração sexual é aquele sentimento que te faz querer se envolver numa baoba, numa coisinha mais quente e íntima com a outra pessoa Já relacionamento é namoro, casamento, compromisso E isso é uma outra coisa E relacionamentos podem existir com ou sem sexo é, isso não importa. E sim, eu concordo com você, todo relacionamento deve haver um vínculo forte entre as pessoas dentro desse relacionamento, mas, para a maioria das pessoas, sexo não. E é sobre esse o ponto. Vamos parar de duvidar da das pessoas.